Hello people, tudo bem com vocês? O termo é buyer persona. Para os mais íntimos, persona é só persona mesmo, não precisa de nome e sobrenome não, tá? Que é o pé da letra, significa comprador do seu produto ou serviço. Como traduzir o pé da letra nem sempre rola, espera um pouquinho que eu vou te explicar já o que quer dizer isso de forma melhor. É a personificação de um perfil consumidor com definições específicas sobre seus hábitos de consumo e trabalho. O objetivo aqui é que sua empresa compreenda melhor quem é seu cliente, o que ele precisa e assim atender as suas necessidades. Uma persona é um perfil baseado em pessoas reais muitos filmes logo no começo eles escrevem baseado em fatos reais é mais ou menos a mesma coisa pois é aqui também utilizamos desta forma para nos aproximarmos do cliente ideal ou seja uma técnica que oferece um direcionamento mais preciso para melhorar seus resultados logo a segmentação será mais focada e eficaz o uso da persona pode criar uma maior conexão e empatia entre marca e cliente. Agora que você já sabe o que é buyer Persona, compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam aproveitar esse conteúdo e descobrir também esses termos que para muitas pessoas às vezes são desconhecidos. Junte-se a nós em todas as redes sociais, arroba Um beijinho, nos vemos no próximo episódio e até mais. Tchau!